Roupa de panos, uma de peça. No mundo de Tetris, nós corremos dos canas sem ser atleta Essa fita por um tris, engorda essa conta sem ter dieta Me aponta que eu não quis, eles querem etiqueta Nós pagando essa porra avisto, Os menor que semblante nefasto Botando em medo quem vem pela pista e... Trava essa ponta longe dos pinos, calma que já tá chegando Seu o maior entre todos os primos e o respeito dos manos. Uns fala que é o dom, eu digo que é o dote Fé, fé, fé, uns aperta o mão, os outros não um fode Fé, fé, fé, não fede nem cheira, não fode nem fuma. Só conhecido entre de seus pais para nós, norte, nem é porra nenhuma, eu. Não passo pano, eu só passo a rula, Esquina é santo, pai, pensar que é moça. E aí, eu já falei com a tropa a massa E a de sempre que eu não vale é aqui o amor deixei em casa Só raça pura e sem mistura Igual o da Babi Nós não é vando, mas na pista É o famoso trem bala Te tá quanto um cigarro Vê o massa -e. e o Samuel portando firme o fura-lata Fazer dinheiro pra fazer história Mas pra ter história Tem que ter sagacidade pra fazer dinheiro Essa porra toda aqui é um jogo da memória Minhas lágrimas rola Se eu vejo minha mãe entrando em desespero Não culpo o mano que entrou pra vida Assim na outra vida Nunca teve a real De conseguir o um emprego Não culpa a mina Que vende sua própria vida Assim na sua volta É foda Só uma forma De fazer dinheiro Os boy achando Que nós peida Pra essa vida Eu vou vivendo Sabendo que a última forma Vai ser meu enterro É Deus no céu E nós na terra Eu sou temente a ele Calcear no chão Me abri as pernas Eu tô disposto a isso Essa não vale um real Mas tô fudendo a pampa Igual o cimentas Nascimento Essa a quantia do papa Ultrapassando essas barreiras Eu sou o gol do pet Esse bebê não entende nada, meus menor são pits Eles querem ser Carlinhos Maia, nós Carlito Teves Pra passarinho fofoqueiro, chumbo é alpiste Com Jorge Ben, sou alquimista e hoje eu tô chegando Eles desistem antes mesmo da minha chegada Isso não é pra te agradar a pena pros meus manos O jogo acaba quando eu quero e hoje eu tô pras foda Não é freestyle pras mulher, muito menos pros homens Se eu fosse um nego fudido eu nem ia saber meu nome Tomar no cu da Tia Valqueira é sem um atiçoneime Eu entendo o mundo de Sandra após perder sua mãe Fé, fé. Eu mesmo. Cenário oculto.